Boa noite a todas e todos, eu sou a Guida Calisto, estou aqui no nosso canal, Guida entre estamos inaugurando hoje, é, dentro, nesse período agora, né, em épocas de pandemia da Covid-19, estou aqui fazendo essa transmissão e no nosso canal hoje nós estamos recebendo a companheira queridíssima Jandira Uerrara, que é secretária. Secretária de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT. O tema hoje que a gente convidou com a Jandira de conversar é sobre a MP927. Bom, boa noite, Jandira. Antes da gente começar, dá uma boa noite aí. Muito obrigada Oi. pela sua participação, por você ter disponibilizado um tempo aí para estar conversando conosco né, e com as pessoas que estão aqui no nosso canal é... bom se a gente puder já iniciar Jandira falar um Sim, pouco claro sobre, vamos falar um pouco sobre a, a mp 927 né que foi editada agora no domingo né no dia 22 de março né que o, o governo bolsonaro editou essa MP e eu eu mesmo tive o, o primeiro né o primeiro a, a, a, o meu primeiro encontro com essa MP foi 11h30 da noite, no domingo, e, a, e, a, e ao ler essa MP me assustou muito, fiquei muito, muito, muito preocupada com os artigos, com, enfim, com toda a matéria que a MP trouxe, da forma como ela trouxe. Então, isso mobilizou muita gente a querer entender mais sobre esse, esse tema, né e também no, no decorrer, logo na segunda-feira, depois houve, houve até toda aquela movimentação dizendo que artigos da MP foi, foram cancelados, foram revogados, enfim. E aí a gente pensou em trazer você aqui, porque a gente sabe é, da tua história e, e, da, e da tua participação na luta, representando também a Central Única dos Trabalhadores, fazendo enfrentamento aí. Então a gente agradece a você e você tem espaço aí para poder conversar conosco, tá bom? Fique à vontade. Obrigada, Guida, pelo convite. Sempre bom estar conversando contigo. E boa noite para todo mundo que está ouvindo aí o programa de entrevistas da Guida Caliça. Então, Guida, antes de falar propriamente da MP 927, eu acho que é importante a gente retroceder quatro dias. A MP foi editada é, no, no domingo, né, no dia 22 de março é muito importante que a gente volte para o dia 18 de março, que é, que é, quando a, a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, apresentou um documento é, cinicamente intitulado de propostas para atenuar os efeitos da crise. Com as propostas do patronato do empresariado industrial, de medidas tributárias, de política monetária, de crédito e financiamento, de regulação e de relações trabalhistas. Né? E é, por que, que eu estou retomando essa questão de quatro dias antes? Porque a medida provisória 927, ela vem exatamente a atender às reivindicações do empresariado, reivindicações oportunistas reivindicações de quem considera os trabalhadores como peças descartáveis, né, e, e que reforça, né, a nossa visão, tá certo, de um empresariado, na, é, um empresariado no Brasil que não tem compromisso, né, com o país e muito menos com os trabalhadores e as trabalhadoras. Ou seja, eu estou dizendo isso, retomando essa, essa questão, né? porque a medida provisória do governo Bolsonaro, do Bolsonaro, não é algo descolado da unidade que esse governo tem com o empresariado, quer dizer, que é, é oportunista, que é contrário aos interesses nacionais. Tá certo? que é destrutivo. Isso a gente já viu na, na reforma trabalhista, e, na verdade, o que eles propuseram agora, no dia 18, foi justamente um aprofundamento é, do que já vinham fazendo na reforma trabalhista. É, ou seja, se, a, se aproveitaram dessa situação para atacar ainda mais fortemente o trabalhador. Bom... Para vocês terem uma ideia, quer dizer, dessa, dessa canalice do empresariado brasileiro, da CNI, o documento sequer menciona tá certo? qualquer é, medida de proteção dos trabalhadores nos locais de trabalho em relação à Covid-19, a utilização de equipamentos de proteção individual, coisa nenhuma. Né? É totalmente direcionado para atacar os direitos e, principalmente, tá para tirar o sindicato de qualquer relação. Né? Uma das principais questões que os empresariados colocam e em que está presente na medida provisória tá certo? é a substituição de qualquer processo de, de intervenção sindical, de negociação coletiva, pela negociação individual, ou seja, deixa os trabalhadores à mercê dos patrões, né? Bom, é, o que, que contém essa essa medida provisória a 927, né? São 32 artigos, tá certo? E nesses 32 artigos não há nada que seja remendável, que Eu acho que a Jandira caiu, né? É isso? Acho que, acho que o sinal está sendo reconectado. Bom, já vi aí que tem um pessoal aí que já está entrando, está participando, falando boa noite. Daniel Pires falando boa noite. Boa noite, Daniel. Daciele falando boa noite. A Cris Cardoso, eu vi também. Como é que está a live, pessoal, de som? Está tá dando para escutar? Vamos aguardar ver se a gente consegue resolver a né? questão técnica. A Jandira está voltando. Aí, Jandira, voltou. Voltei. Bom, vou... o que eu estava Pode... dizendo, né? que são 32 artigos na MP 927, tá certo? Todos de ataque aos trabalhadores. Tá Todos que aprofundam a retirada de direitos. Né? Sem exceção. Então, como eu já tinha colocado, a primeira questão é substituir a negociação coletiva pela negociação individual, né? o que coloca os trabalhadores totalmente nas mãos dos empresários. Né? A MP dá total poder aos patrões, aos empresários, conforme reivindicado por eles quatro dias antes. É, bom... O artigo 18, tá certo, é colocava a suspensão de salários por até quatro meses, né? Algo totalmente inconstitucional, tá certo? Que jamais poderia entrar por uma medida provisória, uma vez que a própria Constituição assegura que a, redu que a redução salarial só pode acontecer mediante acordo coletivo, né? É, além do que, obviamente, do absurdo né, de uma medida como essa em qualquer situação, quanto mais numa num numa num contexto né, de pandemia. É, sim. Bom, é, em relação a outras questões importantes, em relação ao teletrabalho, deixa totalmente à mercê é, do dos patrões, dos empregadores, tá certo, sem passar por qualquer processo de mediação, inclusive não obriga né, os, os, os patrões a, a colocar em teletrabalho é, tra, é, em situações, quer dizer, de, de, de trabalhadores né, de um determinado local de trabalho, onde já tenha sido constatada o Covid-19. Bom. É. Uma outra questão que também agride o direito dos trabalhadores é a antecipação de férias unilateral. Hoje, para haver uma, uma antecipação de férias, precisa de pelo menos 30 dias, né, de aviso e uma negociação, certo? A respeito. Não, agora em 48 horas e mais. Convoca para antecipação de férias em 48 horas e o pagamento daquele abono de férias fica para dezembro de 2020, né? Bom, também, também essa, essa medida provisória coloca antecipação de feriados, né, para depois, para posterior compensação. Né? O banco de horas, que hoje é, a compensação tem que acontecer em seis meses, passa a ser em 18 meses, ou seja, os trabalhadores é, é, ficariam devendo um banco de horas negativo para ser compensado em 18 meses né, de trabalho. Bom, outra medida também é a o recolhimento do FGTS, quer dizer, justamente do, do fundo de garantia dos trabalhadores, né? Adia, os empresários não precisam recolher FGTS nesse período, né? Outra questão também é a prorrogação é, da vigência do contrato coletivo, que essa é uma, uma questão importante, ou seja, que neste período sejam prorrogados os contratos coletivos em vigor, né? É, a medida provisória, quer dizer, deixa a mercê dos patrões suspender é, as, as prerrogativas do acordo coletivo, que, é, em geral, contém várias questões referentes a benefícios, como vale alimentação, vale refeição e outros mais, né? Outra questão é, que é um, um verdadeiro desrespeito né, à vida dos trabalhadores é a suspensão da fiscalização do trabalho. O governo suspende a fiscalização das condições de trabalho por seis meses. Então, a gente já sabe o que significa isso num país onde há pouquíssima fiscalização do trabalho. E agora é a suspensão total da fiscalização do trabalho. Bom, outras medidas gravíssimas diz respeito aos trabalhadores da saúde, né? É, fica autorizada a prorrogação da jornada de trabalho na saúde. Quer dizer, num momento em que justamente a gente precisa de contratar mais gente, de chamar quem está na espera dos concursos públicos, de fazer contratação de emergência. Na contramão disso, autoriza a superexploração, a sobrecarga dos trabalhadores da saúde e mais descaracteriza a a covid 19 como uma doença do trabalho, como uma doença ocupacional. Ou seja, quem for contagiado, né, pela covid, tá certo, é é para para ter é, o direito, né das prerrogativas, né, da, da, do acidente de trabalho, da doença ocupacional, vai ter que provar o nexo entre o trabalho e a doença. Ou seja, inverte a situação totalmente, né? Então, vejam, a medida provisória 927, ela precisa ser rechaçada por inteiro. Não tem um único artigo, tá certo, que diga respeito a qualquer proteção dos trabalhadores. Pelo contrário. Certo? É uma medida provisória, feita de encomenda pelos empresários da Confederação Nacional da Indústria, totalmente articulado com o governo do Bolsonaro. Né? E se a gente for ver o, tudo que acontece na sequência, é, todas as... A, a, a, a própria... A própria... O próprio anunciamento, tá certo? Antivida, desrespeitoso, né? É, sociopata que o, que o Bolsonaro fez ontem, não tem nada de um louco individual. Pelo contrário, o, o recado que está dado ali é que a marcha do capitalismo é que a produção capitalista está acima da vida. Né? E as pessoas têm que voltar ao normal, trabalhar, produzir e mais, nessas condições. Né? Nessas condições. Né? Então, ou seja... Tudo isso mostra uma articulação muito grande né, dos setores é, golpistas, tá dos setores que vêm desde 2016 retirando a cada momento os direitos dos trabalhadores. E agora isso chega, quer dizer, é uma, é uma medida provisória, é, são pronunciamentos né, do, do, do Bolsonaro e de outros, tá certo? quer dizer, que caminham mesmo para total desrespeito aos direitos básicos de um ser humano, né? que empurra o país né? para uma crise humanitária, que é disso que se trata. Bom, é, tem, temos pergunta, pessoal? Acho que a Jandira falou muito bem né, sobre essa, essa, primeira, essa primeira fala aí sobre a edição da, da MP927. Mas aí, Jandira, é, você acabou assim, aprofundando bastante pontos, inclusive que muitos de nós nem... Assim, a gente se pautou mais pela questão mais geral na hora que a gente olhou. Né? Por exemplo, essa questão é, específica do fundo de garantia, muitos nem falaram sobre isso. Alguns se aprofundaram mais, né? mas muitos não, não falaram. Logo na, na segunda-feira... É, depois que muita gente se manifestou nas redes sociais, né, até porque a gente está nesse nesse período aí de, de isolamento social, houve uma certa movimentação nas redes sociais rechaçando, mas pelo que eu entendi teve muita muita concentração no parece que é o artigo segundo, né, que fala sobre a suspensão, quer dizer não é nenhuma questão de redução salarial, né, é uma questão de suspender, né, por quatro meses, né, enfim e aí houve uma movimentação muito grande e o foco da, desse questionamento era esse artigo. Mas bem, como bem você disse, eu também, na, na leitura que eu fiz, eu entendo que em nada essa medida provisória se salva, em nada, e nenhum artigo dela tem a menor condição da gente falar ah, que dá para dialogar, não temos nada, nada, nada. Mas segundo, informes, inclusive teve deputados falando que é, ah vencemos a batalha o governo bolsonaro revogou né voltou atrás enfim ele voltou atrás mesmo porque eu não vi nada né eu gostaria que se você pudesse responder um pouco sobre isso enquanto vai chegando as perguntas as questões aqui que o nosso pessoal da produção tá tá vendo para nós veja na nossa opinião, ele fez, ele botou um bode na sala, tá certo? Colocou a suspensão total de salários por quatro meses, né? Que está no artigo 18, tá certo? Isso. Suspendeu esse artigo 18, mas manteve o artigo 2 que é do é, não coloca explicitamente, mas permite a redução de salários e a redução de jornada. Ou seja, na verdade, foi uma, quer dizer, foi uma artimanha Tá certo para parecer que, que isso estava, é, estava suspenso, que ele teria tomado, enfim, voltado atrás nessa questão. Não voltou atrás de nada. Ao mesmo tempo que ele não volta atrás, tá certo o presidente da Câmara já disse que não vai devolver, ou seja, que vai remendar, que vai aprovar a medida provisória fazendo um ajustezinho lá, outro cá, né, mas vai manter, tá certo? Porque, como a gente sabe também, esses, é, pode ter uma divergência ali, outra, outra colar com o governo, mas no cerne da questão tá certo de que a conta da crise tem que estar nas costas do povo eles estão todos muito Alinhada. unidos né Sim. alinhadíssimos né por outro lado também veja junto com isso já vem projetos no sentido de reduzir os salários dos servidores públicos né é ou seja é um conjunto né articulado tá certo de medidas para jogar conta da crise nas costas dos trabalhadores, né? E, e sem nenhum outra, sem nenhuma outra medida de proteção sanitária, muito pelo contrário, contra tudo o que preconiza a Organização Mundial de Saúde, enfim, as organizações científicas e médicas, tá certo? É botar o povo na rua, não o povo na rua, né? O povo na rua para trabalhar, tá certo? Para manter a roda dos núcleos do capital girando. É disso que se trata. Então é gravíssimo o que está colocado. Não tem recuo nenhum. Inclusive, a gente até fala, né? Chegou uma pergunta da Wanda, deixa eu ler, senão eu posso perdê-la. A Wanda Conte fala o seguinte: Bolsonaro continua firme em sua ideologia. É, o que vale é o capital e as pessoas que se danem. Como conscientizar as pessoas de seus direitos básicos? Então, tem essa questão da Wanda, e eu vou colocar também uma questão aqui, Jandira, é sobre é, tanto a CUT é, como outras centrais fiz, fizeram muitas lutas assim, né, nesses últimos anos denunciando todo o pacote que veio aí junto com esse consórcio do golpe, né, desde 2016, final de 2016, quando foi editado, quando foi é, votado a, a, a PEC da morte, como era chamada, né, a emenda constitucional 95, é, logo depois de 2017 veio essa questão da, da, da reforma trabalhista, então, Parece que essa MP ela radicaliza mais o que ficou para trás pra, né? na reforma. Essa MP vem e radicaliza, aprofunda mais aqueles efeitos é, terríveis né? para os trabalhadores. Depois nós tivemos a aprovação, já no governo Bolsonaro, né? tivemos a aprovação da reforma da Previdência. Enfim. E aí, como você mesmo disse, por mais que eles tenham é, esse, o, o Congresso, né, o, ou os, os partidos ali que se concentram no centro, né, é, por mais que eles tenham algum ruído, é, Câmara de Deputados, Senado, é, até o próprio STF, enfim, por mais que eles tenham um, um ruído ou outro, mas no final eles acabam meio que se ajustando. Né? E a CUT veio nesse período todo Fazendo muita luta, denunciando tal. E aí seria importante a gente Falar um pouco Quais são as medidas que poderiam é, Nos socorrer nesse período Agora né? assim, Bandeiras que a CUT levanta Bandeiras que a CUT sempre defendeu é, Inclusive nesse último Período da, dessas últimas, Desses últimos ataques que nós tivemos Para que a gente pudesse Ter condições de enfrentar Agora esse período agora, né, da, da, da pandemia, que é fato que vai ter uma... que, que vai se aprofundar uma crise econômica que já está instalada, né, Gentila? Isso, Guida, e veja, e, e a resposta disso também, é, a resposta para isso, né, e a resposta para conscientizar os trabalhadores está em nós termos a respeito do que tem que ser feito agora, sob pena de nós termos é, uma, uma crise social, quer dizer, uma crise humanitária sem precedentes no nosso país. Né? Então, a primeira coisa que nós temos que ter é estabilidade no emprego e garantia de salário integral para todos os trabalhadores e trabalhadoras que são, que, quer dizer, que estão no mercado formal, né? Sim. Segundo, nós precisamos ter garantia de renda, tá certo? E não são 200 reais por mês, né? Nós vamos ter garantia de, pelo menos, um salário mínimo para todos os trabalhadores e trabalhadoras informais ou desempregados deste país, né? Para os produtores, para os pequenos produtores rurais, quer dizer, para todos aqueles, né? que não tenha assegurado um salário, tá certo? Um salário que precisa ser garantido, né? É, nós precisamos que essas pessoas que estão, os trabalhadores que estão desempregados, os informais, tá certo? Tenham condição, tá certo? De, de sobreviver, né? E para isso, precisa suspender as tarifas de água, luz, tá certo? De de água à luz, aluguéis, tá, né? tem que ter congelos, os preços, tem que, ter, tem que assegurar a alimentação do povo, tá certo? E, e, e quer dizer, uma série de medidas né, que precisam, em primeiro lugar, colocar as pessoas, a vida das pessoas, da classe trabalhadora, as condições de sobrevivência em primeiro lugar, tá certo? E de onde tem que sair esse dinheiro? né? Nós sabemos de onde tem que sair esse dinheiro, a gente tem que dizer isso claramente. Aquilo que a gente vem falando há anos né, sobre a questão da taxação das grandes fortunas, né, a desigualdade nesse país é das maiores do mundo. Né. Segundo aí, os dados né, do, do sindicatos, dos auditores fiscais, quer dizer, nós temos 200 famílias aproximadamente que controlam trilhões Tá certo? E essas, e essas, e essas, esses magnatas, esses milionários que concentram a renda do país pagam muito menos impostos do que os trabalhadores e que é a classe média. Precisa ter taxação. Desta taxação, tá certo, é, é possível, de uma taxação, diga-se de passagem, né, muito menor, inclusive, do que aquela que eles querem fazer de corte de salários, né, de suspensão de salários dos pequenos salários dos trabalhadores brasileiros, é possível se arrecadar bilhões para combater o Covid e para, principalmente, garantir a sobrevivência, garantir a renda dos trabalhadores e das trabalhadoras. Segundo, não é possível continuar o dinheiro do povo no pagamento do juros da dívida. Né? Só no ano passado foram mais de 300 bilhões tem que estancar essa sangria imediatamente. E esse dinheiro tem que ser revertido para, para esse fundo, para assegurar as condições de sobrevivência dos trabalhadores. É isso que nós temos que dizer. O que nós queremos, o que nós exigimos, e de onde tem que sair esse dinheiro, que não é, obviamente, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Tá certo? É dos banqueiros, tá certo? desses que concentram... né? os títulos né, da dívida pública, é das grandes fortunas desses milionários que vergonhosamente concentram a maioria da riqueza do povo brasileiro. É isso aí, Jandira. É, a gente sabe... Ah, tem outra questão. Ah, a Wanda, vamos lá ver o que a Wanda fala aqui. Que lutas podemos fazer em quarentena? Pois é, né? Que lutas a gente pode fazer em quarentena? Você quer responder. Pois é, Wanda. Nossa, essa é uma, é uma resposta que nós vamos ter que construir todo dia, todo né? Dia. Todo dia. Quer dizer, é algo totalmente inusitado, né? Fora né, do nosso campo né, de luta política, né? Nós aprendemos a fazer luta política na rua, nós aprendemos a fazer luta política indo nos locais de trabalho, mobilizando os trabalhadores, nós aprendemos a fazer luta política organizando o povo, as mulheres, né? o, o, o sem teto, o sem casa, o sem terra, né? E agora nós vamos ter dizer, que fazer tudo isso, tá certo? Utilizando esses meios como esse, né? Eu sempre falo que para mim é um desafio, né? Estar tá, tá na, na internet, essa coisa toda, a gente está acostumado ao corpo a corpo, o trabalho de base, cara a cara, né? Para mim é muito estranho, é um desafio enorme agora todo dia ter que estar tá falando aí com, com o celular, com o com computador, ser. né? Sem olhar para a cara das pessoas, né? Então isso é um desafio que a gente vai ter que se colocar todo dia, né? E nós é. temos sim que ter que continuar protestando muito alto, muito alto, né? O fora Bolsonaro, tá certo? Não é mais gente, não dá mais, não é possível, tá certo? conciliar nenhuma alternativa, nenhuma saída com esse governo. Né? E temos que também quer dizer, começar a conscientizar o povo que a saída política para essa situação é pela democracia. Os trabalhadores só conseguiram avançar em períodos democráticos. Portanto, nós precisamos ter esse governo derrubado e precisamos ter eleições livres. O povo tem que escolher Tá certo? um governo capaz de enfrentar, tá certo? capaz de enfrentar as grandes questões né, que colocam o povo brasileiro nessa situação de desigualdade, de desemprego, de falta de serviços públicos, de falta de condições, tá de enfrentar crises, de enfrentar situações como, como essa que nós estamos vivendo nessa pandemia. Né? Então, assim, nós temos que, que buscar todas as formas possíveis de luta. Quais são elas? Nós vamos coletivamente é, construir no dia a dia. Né? Wanda, Wanda, eu, eu, eu vi uma pergunta aqui da Wanda. A Wanda fala: suspensão. É... Ah, tá. Suspensão e tirar o bode da sala. A Wanda está tá concordando com com o que você falou. Bom, é, Jandira, veja, as, as centrais estão se reunindo, estão discutindo, estão, enfim, como é que está isso? E como que os sindicatos é, estão enfrentando essa, principalmente essa questão da, da MP? Então, ou se já teve alguma movimentação em algum campo, ou no campo jurídico, para poder revogar essa MP? Enfim, o que, que você tem aí de, de informações aí dos do pessoal que está tá lutando aí na base, aí, enfrentando, porque é isso, né quem, vai, quem acaba sendo chamado, convocado, quem vai ficar na, nessa linha de frente são os, são os sindicatos, as centrais. Né? Veja, Guida, no campo jurídico mais amplo, né, já tem várias ações diretas de inconstitucionalidade que já foram impetradas, né? Uhum. É, várias, né? inclusive uma que une o PSOL, o PT e o PCdoB, né? Uhum. O, a CUT, tá certo? É partícipe, né? A Niki né? Tem um nome né? Em várias delas, né? Então, essa é uma frente de luta, tá certo? Quer dizer, que seja considerada inconstitucional né? a medida provisória. Outra frente de luta é a pressão para que seja devolvida, né? a uhum. governo, tá não entre em função, porque como nós jogamos essa, essa MP, não é emendada, né? não há nada que se salve nela, portanto, como é que se faz emenda em algo que só se for emenda para suprimir os 32, ativos, tá certo? Então, não existe essa, essa possibilidade. Por outro lado, os sindicatos tá, estão tendo várias ações, tá certo? aquele sindicato, é, que, que conseguem é, manter a negociação coletiva, né? Os bancários, a Contrafe já conseguiu, quer dizer, várias é, é, um acordo já, né? Não só de proteção dos bancários, né, em relação ao trabalho, mas também em relação aos efeitos, é, os possíveis efeitos de uma MP, tá certo? É, os metalúrgicos é, do ABC, quer dizer, que saíram com uma com uma, é, com uma resposta muito firme, né? se as empresas não param, nós paramos, e as montadoras, e conseguiram, né, que as montadoras, quer dizer, é, suspendessem, né, suspendessem as atividades, e estão também agora é, batalhando isso nos setores, né, de autopeças, de máquinas, né, quer dizer, acordos né, de suspensão do trabalho, de proteção dos trabalhadores, no setor público, aí bom é, vocês devem estar acompanhando né uma luta quer dizer não só quer dizer pela pela proteção é pela é, do, da, do conjunto dos trabalhadores mas em particular da saúde quer dizer a luta para que tenham mínimas condições de trabalho a maioria dos trabalhadores da saúde nesse país estão trabalhando sem equipamentos de proteção individual ou com com um número restrito, né, em quantidade insuficiente, tá certo? Para se proteger, né, com, com é, equipes de proteção individual inadequados, tá certo? Que não seguem, né, as, as, as normas. Caiu. Acho que caiu, né? que a gente perdeu um pouco o sinal. Bom, eu vou, então, aproveitar que a Jandira vai, que vai voltar, Fala, está voltar. acompanhando aqui a Alessandra Muraro Novaes, a Alessandra fala, parabéns companheiras, obrigado pelo esclarecimento, fora Bolsonaro. A Caroline Mendonça, essa é a pergunta que todas estamos fazendo, né eu não sei qual que é a pergunta, acho que ela deve ter falado alguma coisa. Caroline, se você quiser... É, ah, tá, deve ser a pergunta da Wanda, porque logo em seguida, né, a Caroline fala assim, parabéns pela iniciativa companheiras, aí a Wanda pergunta, né, que lutas podemos fazer em quarentena, como a Jandira já, já respondeu, e aí a Caroline vem e fala, né, é, realmente essa é a pergunta que todas estamos fazendo, né, ou seja, como lutar, é, como a gente, como não nos calar em, em época de pandemia, né, em época de isolamento, né, que, que o isolamento não nos cale, né? Acho que essa é a questão que fica. Jandira voltou? Se você quiser continuar. Voltei. Falar, se você quiser continuar... Então eu estava falando das iniciativas dos sindicatos, dá tá certo? Os sindicatos estão forçando, né, as negociações, né, nas suas categorias, a proteção dos trabalhadores no setor público, quer dizer, as denúncias, ações judiciais. Então, é o tempo todo, né, os, os sindicatos, o sindicato, do setor público, né, estão é, trabalhando 24 horas por dia, tá certo? O, os trabalhadores, especialmente da saúde, dos serviços essenciais, da defesa, né, totalmente é, desprovido, né, das condições, de condições adequadas de trabalho, que é um risco para eles e para a população e para o combate, né, à, à pandemia. Em relação às centrais sindicais, tá certo? as centrais é, também estão né, conversando, se articulando, tá certo? Agora, as centrais sindicais também têm diferentes né, é, concepções, né? Sim. Então, nós temos que, obviamente, buscar unidade é, naquilo que, que é possível né, para estar tá combatendo junto, mas nós temos que ter, nós, a CUT, Tá a sua própria plataforma a sua própria diretriz política que não pode de forma alguma ser uma uma me, uma propostas medianas né ou mediadas né por um consenso entre centrais sindicais que têm concepções né políticas ideológicas né de visão de relação com o empresariado tá certo divisão da relação de conciliação de classes, totalmente diferentes. Então, é óbvio que nós temos que buscar unidade naquilo que é, que é possível, mas nós temos que ter a nossa própria plataforma, a nossa própria diretriz política, isso é fundamental. A CUT é a maior sindi central sindical do Brasil, portanto, tem que estar na vanguarda da defesa dos interesses dos trabalhadores, da independência de classe, né? E de tudo aquilo né, que fez com que, com que para honrar a nossa origem e a nossa trajetória. Né? Então, portanto, vamos sim estar tá sentando com as centrais, buscando consenso, buscando lutas juntas e comuns, unidade é fundamental, mas nós temos um papel certo? A, a desempenhar que tem a ver com as nossas raízes, com, a nossa, com nossos princípios políticos e ideológicos de independência de classe e de luta, né? De luta. Outra questão importante também é buscar a unidade com as frentes, né? Com a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, que reúne os movimentos populares, partidos de esquerda, tá certo? Pra, porque essa unidade, ela é fundamental, tanto para as ações que nós temos que fazer, né? Em tempos de quarentena, né? Como fazer as mobilizações, como também pela Vale a plataforma, o programa que nós temos que defender, tá certo? Para poder passar por essa crise em defesa dos trabalhadores e do povo. É isso aí, Jandira. Jandira. Jandira, você falou sobre essa questão de da, é, centrais ou, ou correntes, ou enfim, que tem esse, alinha, esse alinhamento é, pela conciliação de classe, né? Você tocou sobre isso. E isso me fez. É, remetendo ao que a gente está tá sempre falando, né? É, eles já aprovaram, inclusive, que eles não querem nem conciliar, né? Esse assim, setor bolsonaro, esse setor não quer ni, nem conciliar, né? Então quem tem ilusão disso, né? Ele já demonstrou. E o que foi, inclusive, a o, o, o pronunciamento dele ontem, né? Ou seja, não vem com essa que eu eu vou manter os interesses do capital, eu tô aqui para isso, e mesmo que isso custe vidas, não importa quantos velhinhos morram, quantas pessoas morram, quantas crianças vão ser infectadas, isso não importa para mim, o que eu quero é representar aqui os interesses do capital. Isso ele falou muito assim, né? que nem a, a turma falou, a, até teve deputados que falaram que não precisa se explicar, parece que o ministro, da saúde disse que queria explicar o, o, o pronunciamento do presidente. Não precisa explicar, porque todo mundo entendeu. Né? Então, é, o que, que eu. Por que, que eu estou falando isso? Ó, o Gilson está falando boa noite, companheiras, em especial nossa camarada Jandira. Gilson, gosta? Um abraço. A Wanda continua falando parabéns pela firmeza, clareza, entusiasmo. Valeu, Wanda. O Leandro também está passando por aqui, acompanhando essas duas guerreiras. Beijos, beijos, Leandro. A Louise falou, atrasei, mas cheguei. Boa noite, Luíse. seja bem-vinda aqui no debate. O que eu, que eu queria falar com você? Veja bem, é, no, na, na última semana, a gente percebeu que o, algum, alguns governadores, principalmente governadores do Sudeste, né? deu uma destacada aí no seu, nos seus posicionamentos com relação ao governo Bolsonaro. A gente sabe muito bem que o, o, a forma como o governo Bolsonaro tem tratado essa pandemia, tanto do ponto de vista de socorrer a população como do ponto de vista né, de não socorrer os trabalhadores, tem, tem sido a mesma. Ou seja, vou, quero todo mundo trabalhando, mesmo correndo risco, que se dane, que morram, cinco, sete, não importa. Eu, o que eu quero é atender os interesses do capital. Isso ele já falou desde o começo e não mudou em nada, né? Ele não mudou em nada. Ele só tá deixando cada vez mais, mais evidente o que, o, o que ele pensa. E aí alguns governadores tomaram algumas algumas medidas, tal. E aí parece que meio que que tem uma certa confusão de achar que o cara tá tendo um destaque, tá tendo uma postura republicana, uma postura é, mais combativa com relação mas aí, só que a gente tem recebido também principalmente dos trabalhadores da saúde que estão vinculados ao Estado por exemplo, essa questão por exemplo, falta de é, equipamento, EPIs é, re, tem, eles estão obrigados a, a, a usar é, de forma reduzida luva de forma reduzida é, máscara os, os exames do, do, de testes só estão sendo liberados, principalmente no Estado, para quem está internado né, internado é, em estado grave. Então, tem pessoas que apresentam sintomas, mas é, né, é, é orientado a voltar para casa e sem fazer o teste, porque o governo do Estado não. E também, na, aqui, pelo menos aqui de onde eu estou, em Campinas, eu sei que talvez onde você está aconteceu uma coisa diferente, mas aqui em Campinas aconteceu uma coisa muito... É, Assim, teve um debate muito forte com relação ao transporte, ou seja, se o governo do Estado ou o governo municipal não para o transporte, né, e mesmo que ele atenda as questões específicas, vamos supor, tem a vacinação dos idosos, então, coloca uma, uma, é, tem um, um tratamento específico para os idosos, né? nessa questão da, da campanha dos idosos. Tem uma questão específica para os... os trabalhadores em serviços essenciais. Então, essa é uma outra questão específica. As empresas que querem seus trabalhadores trabalhando, elas que coloquem então o, o transporte e leve em segurança. Teve toda uma discussão. Aqui se aumentava o transporte ou não. Aqui em Campinas o, o prefeito resolveu é, reduzir o transporte. E no primeiro dia da vacinação de idosos, você imagina que virou isso, né, aqui. Com redução de frota, os ônibus, o transporte público aqui hiperlotados, né? Enfim, aí, aí a gente, a gente até até que ponto de fato esses prefeitos que que se mostraram, né, é, um pouco mais combativos em relação ao que o Bolsonaro está tá apresentando aí como tratar essa pandemia, essa crise sanitária, até que ponto de fato eles estão atendendo, né, os interesses dos trabalhadores? e dessa população mais sofrida. Eu não sei como é que você, se você passou por isso, a gente sabe que parece que no ABC teve uma orientação diferente, parece que suspenderam o transporte, enfim. Acho que se você pudesse falar um pouco sobre isso, eu sei que é muita coisa, mas dá uma estelada sobre isso. Veja, Guida, é, é, tem muitas contradições, tá certo? Na orientação desses governadores, sem dúvida nenhuma, né? Porque, veja, ao mesmo tempo que colocam... É, medidas de isolamento, de isolamento social, tá certo? não tomam outras medidas para que isso se realize efetivamente, né? Assim como, por exemplo, a questão dos transportes é uma, a questão da orientação para o funcionamento né, dos locais de trabalho não essenciais é outra, né? Porque, veja, continua a mercê dos empresários, né? No ABC teve uma, uma medida, tá certo, de, enfim, de, do, do, de regular o funcionamento dos transportes, né, até a suspensão total, isso já voltaram atrás, né, já voltaram atrás nessa medida, já estão revendo, isso tudo tem a ver com a pressão do empresariado, né, Portanto, as medidas, é, são tomadas muitas medidas, está certo? É, de isolamento social, claro, na contramão é, do que o Bolsonaro está fazendo, mas isso não se completa né, por conta, quer dizer, de interesses, né, de interesses né, do capital que se sobrepõe e aos quais eles atendem, né? Sem, e isso também em relação à questão das condições de trabalho no setor público, está certo? Quer dizer, ao mesmo tempo que eles é, é, adotam medidas, não garantem a efetivação dessas mesmas medidas, né? No atendimento ao, ao serviço público, tá certo? Não, não, não, não tomam as medidas de, de, de contratação de emergência, de chamados concursos, de aumentar o pessoal e mais, né? Veja, em relação aos empresários, né? É hora de reorientar a produção para aquilo que é essencial para o combate à, à, à pandemia, tá certo? Nós, tem problema na produção de equipamento de proteção individual, de, de, de, de, de equipamentos médicos, de respiradores, de ventiladores. É claro que o Brasil tem indústrias capazes de, de produzir isso agora, e não tem isso, tá certo? Não tem, inclusive na proposta da CNI, não tem uma linha sobre reorientação da produção para aquilo que é essencial, né? tabelamento de preços e outras medidas é, fundamentais, tá certo? Os governadores, quer dizer, não moveram ainda uma palha no sentido, quer dizer, uma, o São Paulo, por exemplo, tem o maior parque industrial do país, ou seja, tem estrutura de produção para fazer essa reorientação. Isso não é feito, né? Isso não é feito. Por quê? Porque isso se choca com interesses do empresariado. Então esses governos, tá certo? Eles também não falam, eles não falam em, em suspender o é, em, em pagamento dos juros da dívida, em suspensão da emenda constitucional 95, é, em, em taxação de grandes fortunas, ou seja, eles não falam de o que efetivamente né, o governo tem que fazer, tá certo? Para poder ter recursos né, para que o povo consiga passar por essa crise. Isso aí, Jandira, tem uma pergunta aqui do Leandro, ele falou assim, entrei com a entrevista pelo caminho, não sei se já foi abordado, mas gostaria que a Jandira nos informe sobre a posição da CUT sobre o Fora Bolsonaro, que isso daí também na última semana virou, é fora, não é eleição, é... Quem fica morão, enfim, isso daí está é, nos assombrando. Gente, é, acabou de sair uma, uma nota, né, uma resolução da CUT, tá certo? A CUT, já desde o Congresso, né? É, do Congresso que aconteceu em outubro do ano passado, a resolução é clara, né? Que a nossa principal tarefa é pôr fim ao governo do Bolsonaro, tá certo? E a hoje da resolução de hoje está lá muito claramente, fora Bolsonaro. Ai, tá certo? Que... É o fim do governo Bolsonaro e a palavra de ordem que sintetiza isso fora Bolsonaro. Evidentemente, que nós temos, tá certo, que apresentar uma saída política para a classe trabalhadora. E a saída política não é Mourão, não é Rodrigo Maia, tá certo? Não é, não é a contra-golpista. A alternativa. Né? A solução política são eleições livres, né? E com Lula podendo participar dela. Ah, isso daí. <risos> Bom, temos mais perguntas, pessoal? Bom, está aqui, as pessoas estão... Que, deixa eu ver aqui quem mais que participou, deixa eu olhar aqui. Olha, ah, tem, uma, tem uma galerinha boa aqui que está participando, temos a Wanda Conte, Leandro Eliel, Daniel Pires, Hermerson Bandeira, Ana Lídia, Daciele, o Rubens, Alessandra Muraro, José Antônio Castro, a Salon Fernandes, deixa eu ver, a Maria Cleide Queiroz, José Correia Neto, Denise do Amaral, deixa eu ver se tem mais gente. Acho que dos que eu estou vendo aqui, acho que é, é isso. Bom, acho que a gente pode ir, então. É, finalizando aqui, né, essa entrevista com a Jandira. Ah, tem uma grande da Louise. Cadê a pergunta da Luiz que eu não estou achando, gente? Deixa eu ver se eu acho. Ah, tá! Chegou aqui para nós. Espera aí, antes da gente. É, deixa eu ver se eu consigo achar, então. Deixa aí. É importante dizer que o instrumento da medida provisória é uma prerrogativa do presidente da República para situações de emergência. Não há dúvida de que estamos diante de uma situação de emergência, mas penso que essa medida provisória foi editada com total desvio de finalidade, pois está absolutamente claro que a emergência que o governo decidiu regulamentar foi a emergência de salvar o lucro do capital financeiro e não a condição social do povo como um todo, como garantias, empregos e etc. Deixa eu ver se aparece aqui para mim mais. Como garantias, empregos, saúde, saúde vida... Ai, sumiu. Cadê as, as questões mais? Enfim, acho que era essa. A, a Luísa está falando que a medida provisória, pelo que eu entendi, é uma questão que é, é, um, é um recurso jurídico que os governos utilizam né, numa situação de, de emergência, de caos, né, a qual a gente está passando agora. Porém, o governo Bolsonaro resolveu entender que quem está precisando ser socorrido são os, os grandes empresários, né? São, é isso. Acho que ela, ele não utilizou Exatamente. essa... Exatamente. Né, você quer falar, Jandira? Pode falar. Não, isso é exatamente isso. Concordando totalmente com a Luíse, dizer o seguinte: o governo, essa questão da medida é, no, é, da medida provisória, é ela, ela, ela tem esse caráter. Ela, tem outras questões de emergência que ele está colocando, inclusive a restrição de acesso à informação, que caminho ele tá usando, ele está usando a cada dia. Né, medidas provisórias esses mecanismos tá certo para criar também um estado de exceção né então veja quer dizer é longe de, de, de medidas provisórias né, para trazer soluções né de emergência pelo contrário é para retirar direito do povo beneficiar o grande capital e também criar mecanismos né cada vez mais autoritários né? e que vão conformando a cada dia um estado de decisão no país. E nós, para a gente vencer, para a classe trabalhadora, quer dizer, sair desse patamar né? e, ter, e, ter, e ter um caminho né? de construção né? de uma sociedade justa, igualitária, socialista, nós precisamos de democracia, isso é fundamental. Né? E isso esse é governo bom. vai usar de todas as prerrogativas que tem e que não tem tá certo? Para instaurar no país, quer dizer, um, um, um Estado cada vez mais totalitário, né? Porque o fascismo é isso, faz qualquer negócio, tá certo? Para garantir né? é, os privilégios né? do capital, né? E, e, e o Bolsonaro já mostrou que veio, né? Eu acho que ninguém tá mais tem dúvida em relação a isso. já dirá que está chegando mais questões aqui. A gente pensa que está meio que resolvendo, mas vamos lá, ó. O Daniel Pires fala o seguinte, também entrei atrasado, desculpa se for repetitivo, gostaria de saber se existe articulação para a construção da greve geral em defesa da Não. quarentena social dos direitos e do Fora Bolsonaro, e como a categoria dos transportes tem impacto estratégico nessa organização. Essa é a questão do Daniel. A, a, a Caroline, né? Foi isso, pessoal, que a Caroline mandou também uma questão, não estou Ca... conseguindo ver. Ah, estou aqui, Guida. Caroline Mendonça, um abraço, um beijo. Obrigada por estar aqui. A Luísa continuou comentando a própria questão, ela fala o seguinte, é, inclusive, burro esse pensamento até do ponto de vista do capitalismo, porque se o povo quebra, a economia quebra, porque quem movimenta o mercado essencialmente é o povo trabalhador. Jandira, com você a palavra. Então, em relação à questão do Daniel, a gente já tinha abordado algumas questões né, que guardam relação com essa questão da paralisação total dos serviços, né? É, e, quiçá, a construção de, de uma greve geral. Veja, várias categorias, tá certo? Já estão colocando, né? Ou para, ou nós paramos, tá certo? Agora, nós também temos que ver que, é, veja, é, tem uma diferenciação enorme na organização das categorias, né? As categorias é, mais fortes, que tem os sindicatos mais atuantes, né? Que tenha, já, já, já estão se movimentando nessa, nessa direção da necessidade de parar a produção, tá certo? Outros setores, quer dizer, mais desorganizados, né? que tem é, relações mais precárias né, de organização, quer dizer, também aqui a acolá tem setores né, se levantando. Né? E outros setores, tá tem, ó, veja, aquele discurso do Bolsonaro, ele tem um outro aspecto que a gente precisa levar em consideração, tá certo? Tem setores, né, que o que, que ele colocou lá? Olha, para viver precisa trabalhar. Então, bota o povo para trabalhar, vamos acabar com essa frescura, é pouca gente que vai morrer, né, perto do prejuízo que todos vão ver, etc e tal, né? Então, veja, também né, tem setores né, da classe trabalhadora que a gente precisa conscientizar, que a gente precisa dar garantia para que ele pare de trabalhar, tá certo? Porque o camarada que está lá, né, ou, ou trabalha, ou a família não come, né, ele se arrisca, tá certo? Ele se arrisca. Então, veja, hoje, a, agora, nesse momento, a principal questão para a gente parar tudo é ter garantia de emprego, estabilidade e, e, e salário garantido, tá certo? A gente precisa disso, inclusive, para que a gente consiga paralisar toda a produção não essencial no Brasil, durante o período que for necessário, durante o período da quarentena, né? Então, esses são passos importantes, inclusive para a construção tá certo? de uma greve geral, né? Então, assim, tem várias questões que nós temos que ver nessa enorme é, diversidade, né, que é a classe trabalhadora brasileira, né? O setor de transporte, sem dúvida nenhuma, tem toda. O setor de transporte, o setor petroleiro, né? Tem, tem um, um, uma, uma, são fundamentais é, nesse processo. Aliás, o, os petroleiros é, estão sob o jugo, né? a Petrobras, sob o jugo direto do Bolsonaro, tá certo? É, os petroleiros estão num processo de, de chamar paralisação, de chamar greve, porque eles estão sem nenhuma condição de Sim. trabalho. Né? Na Petrobras, a pandemia está sendo tratada como uma gripezinha, né? Então, veja, todas essas questões, esse conjunto de mobilizações, tá certo? A gente tá, dizer muito claramente que a produção tem que parar e que os trabalhadores têm que ter a estabilidade no emprego e o direito ao salário integral, né? Além, obviamente, né, da, da renda. Essa classe trabalhadora, né, organizada, né, essa classe trabalhadora tá certo? Nós temos que fazer nesse sentido. O trabalhador tem que saber que é direito dele, né? Entrar na quarentena, tá certo? E ter seu salário e seu emprego segurado. Nós precisamos avançar nisso, porque se a gente não avança nisso, o Bolsonaro avança na tá ameaça velada que ele está fazendo para os trabalhadores. Bom, Jandira, tem a Sandra aqui que está falando ou para ou paramos é o certo, né? Então, enfim, ela, ela já está falando sobre a nossa organização, né? Tem mais alguma questão aqui, pessoal, acho que eu já li todas as questões, né, gente? Se ficou alguma questão, eu peço mil desculpas, porque às vezes a gente... A Sandra falou, eu, eu citei aqui a questão da Sandra, do Daniel, da Luiz. Eu acho que é isso, falar aqui do pessoal, deixa eu ver mais quem que a, acompanhou aqui. A Caroline, a Caroline Mendonça falou, ah, tá, falou assim, ó, ótima colocação a favor da renda mínima de 1.045. Viva a Prefeitura de Maricá, acho que deve ser, em Maricá deve ter, ter conseguido, né, é, organizar essa questão da, da renda mínima lá. É, o Marcelo Pereira fala assim, Jandira, de que forma, acho que, acho que vai ser a última questão, né? porque a gente já está batendo aqui o, o tempo, mas a, ó, ele fala o seguinte, Jandira, de que forma a MP 927 altera as leis trabalhistas que restaram? Acho que você falou bastante sobre isso, né? no começo da live, né? Sim. É, é eu, falei, eu acho que a maior né, um terço do tempo aqui, a gente tratou dessa questão, né? Isso. Agora, altera é, substancialmente, né? Em primeiro lugar, tira é, a, a, os sindicatos da parada, né? totalmente, né? o que eles sempre quiseram, né? A negociação coletiva acaba e passa a ter tudo negociação individual, ou seja, o poder do patrão né, sobre o trabalhador, né? e daí, por aí vai. Tá certo? Depois cada, cada um dos 32 artigos vai desregulamentando o que restou, né? o pouco que restou da legislação trabalhista e da Constituição. Né? Na questão da, Constituição. Da, né, né, da, da irredutibilidade dos salários. Né? Que está na política a... provisória a, por... a questão, Jandira, da, da própria. Trabalhador que, que for acometido pela doença ocupacional, né, ele perde também a possibilidade da, da, da estabilidade provisória, né, lá na, na MP fala, né, o próprio trabalhador da saúde, né, que fica totalmente é, desprotegido caso venha a ser contaminado pela Covid-19, né, enfim. A Jandira tá aí ainda, acho que ela saiu, né? Bom, então, enquanto ela tá voltando. Ó, a Luísa está meio que respondendo ao Marcelo. Aqui a Luísa falou o seguinte, ó, respondendo ao Marcelo um pouco objetivamente, porque a questão é grande. Ele a, falou o seguinte, altera no princípio central e abre a livre negociação, inclusive para a suspensão do contrato de trabalho. Então, a Luísa meio que também falou sobre isso, né aqui na resposta dela. A Jandira já tinha falado no início da transmissão né, da entrevista, quando ela falou sobre todos os artigos, inclusive a questão da suspensão é, de recolhimento do, do fundo de garantia, a questão é, da, da legislação é, de forma unilateral com relação a, ao direito de férias. Né, que, Enfim, ela falou bastante coisas, ela apontou bastante né, os artigos da MP, e agora a Luiza veio e meio que respondeu aqui para o Marcelo, falou assim, respondendo ao Marcelo, eu, eu vou repetir aqui porque a, a Jandira voltou agora, respondendo ao Marcelo, é, objetivamente, porque a questão é grande, né? Como a Jandira no início detalhou bastante os artigos. Altera no princípio central e abre é, a livre negociação, inclusive para a suspensão do contrato de trabalho. Essa foi uma questão muito atacada, mas não foi só essa, né? foram várias outras, como a Jandira colocou, né? que o, o, o patrão fica livre de fazer o recolhimento do fundo de garantia, o patrão vai decidir unilater unilateralmente sobre as questões de férias, é, enfim, várias outras. A questão da, da falta do direito, que vai se perder, inclusive sobre a, a estabilidade provisória quando o trabalhador é acometido por doença ocupacional, né, que ele não vai, não vai, não vai ser mais caracterizado, né, o trabalhador da saúde que foi acometido pela Covid não vai ser caracterizado como doença ocupacional, enfim, várias outras questões que foi, que a Jandira colocou aqui, tá, Marcelo? Bom, acho que é isso. A gente quer, a gente já está chegando ao final, né? Acho que a Jandira falou bastante, coitada, está até cansada, porque não está sendo fácil, que nem eu falei com ela. A gente está em isolamento social, mas a gente está trabalhando pra caramba, né? Nós estamos Exatamente. assim. A... E, e numa tensão, né, Jandira? Numa tensão, assim, que nem eu falei assim, aqui em casa só falta comer as parede, porque ter... cada hora é, um... é uma coisa nova, cada dia é um flash, né? Que acontece. É. E a gente tendo que usar de instrumentos que a gente, eu pelo menos, né, não não domino, né? Nem <risos> então eu, agora você... é isso, né? Pois é, hoje eu estou o dia inteiro em reunião por, por videoconferência, live e, e coisas do, do tipo, o dia todo. É, e, bom, o bom disso é que às vezes por conta de tanto cansaço a gente acaba che chegando na cama e dorme desmaia, né? Porque se não fosse também isso, acho que a gente estaríamos des destroçados em tempo de pandemia muito trabalho, muito diálogo, é, fazer com que esse momento realmente não nos cale. A gente vai ter que usar esses recursos para poder conversar com a classe trabalhadora, conversar com as pessoas e, enfim, continuar a nossa organização de, de luta, né? Diante de tanto principalmente, né, Guida, que quando que esse processo todo ele tem que servir para a gente ter um questionamento profundo à classe trabalhadora do que é a ordem capitalista. Né? É, mais do que nunca, socialismo barbárie está na ordem do dia, tá certo? É, tudo é, que está é acontecendo isso. no mundo mostra que do sistema capitalista não tem nada a não Até ser destruição, a... morte e guerra. É verdade, então, eu... nós temos que... Pode falar. Não, é isso, eu acho que, oh. que essa, essa é a nossa, a nossa oh. direção estratégica, né? nós temos uma luta cotidiana, está oh. certo? tática, dia a dia, novas formas de luta, como é que a gente luta na quarentena, tudo isso. Agora, tudo isso tem que servir para o nosso objetivo estratégico da classe trabalhadora, que é superar esse sistema de exploração, de injustiça, esse sistema quer dizer, que vai levar o mundo à destruição. né Então, a ordem capitalista, a gente tem que contribuir para a superação da ordem capitalista né por um... Por, uma, por um mundo na mão da maioria, do povo, da classe trabalhadora, né? Verdade. É, eu estava falando também sobre isso, esse momento está sendo didático para as pessoas entenderem, né? Entender até o que é o Estado mínimo, o que é né? a isso. luta para o socialismo, está sendo muito didático, né? Só a gente parar O um que pouco. é serviço público, o é né? É serviço público. O que é serviço público enfim todo e nós estamos é, nós estamos aprendendo na marra né? aprendendo aí com sofrimento mas esse é o momento histórico que a gente está atravessando e temos que nos organizar dentro dele né bom a pessoal aqui a Fabi que é nossa ajudante aqui ela que organiza todas essas salas virtuais essas lives está tá gritando aqui comigo já mandou dez mensagens Fala das altas rodas que vai ter no sábado. Fabi, tô falando, ó. Então, pessoal, no sábado a gente volta de novo, tá? Com uma nova live. É, o tema do, do, do programa de sábado, né? Agora tem que falar assim: é altas rodas com guida. E a, e a live vai ser com o companheiro Walter Pomar tá bom? Então a gente também espera vocês no sábado, no próximo sábado às 21 horas e o nosso entrevistado de sábado de sábado próximo às 21 horas vai ser o companheiro Walter tá bom? Bom, vamos chegando ao final, agradeço também a todos, a todos que, que participaram deixa eu ver se tem mais gente aqui eu vi o Lidney também, um abraço Lidney é Ana Paula também está aqui, a Elisângela Melli também, a Malu Lula, deixa eu ver se eu não falei mais, a, a Dani Fernandes, enfim, tem bastante gente aqui que, que nos acompanhou, quero agradecer a todas e todos, pedir para a Jandira, se quiser fazer uma falinha aí final, e a gente agradece muito a sua participação, a sua disponibilidade de estar aqui conosco na nossa live. Jandira, perdeu o som? Ui. É, agora voltou. Voltou. E, então, e você falei, sumiu você... também. Ah, é. Às vezes acontece. Eu estava falando para o povo, calma que até a Globo News perdeu o, o sinal várias vezes hoje, não vai ser a gente que não vai perder. <risos> é, claro. <risos> né? é, eu falei, se você quiser é, fazer uma fala aqui, final de agradecimento, a gente agradece muito a sua, a sua participação, se você quiser fazer uma fala de, de despedida... Eu é que agradeço e que fiquem todos e todas bem e que a gente prossiga muito firme e unidos nessa luta, que é imensa, mas que nós venceremos. Isso aí, Jandira. Obrigada, viu? Valeu mesmo. Força aí a você. Eu sei que você está numa frente aí que não é fácil, não é só na CUT, é em várias outras frentes que você está né? liderando esse processo aí. Que você possa renovar suas energias to todo dia, como todos trabalhadores que estão passando por esse processo difícil aqui de pandemia, né? E terminar essa fanpage dizendo Fora Bolsonaro, né, Jandira? Fora Bolsonaro! Dessa, terminar essa live, então, com isso. Bom, gente, é isso. Boa noite a todas e todos. Até a próxima, até o nosso próximo encontro no, no sábado, tá bom? Boa noite, Jandira. Boa noite. Tchau, pessoal.